Ei, tudo bem? Quero agradecer por essa família tão linda que está se reunindo com essa finalidade do novo que não é tão novo. Obrigada de verdade por vocês estarem aqui, por nós estarmos construindo esse lugar tão incrível de amor, já tão existente em quem nós somos. Hoje me propuseram um desafio, mas assim, para não ficar muito longo. Eu vou falando até quando der 10 minutos e vou fragmentando nos outros vídeos as afirmações do Livro de Ouro do São Germán, 301 afirmações. Na verdade, o meu desejo é de fazer tudo em um só, vamos ver. É trazer a energia do que eles falam. Me fala como vocês estão indo nas leituras, se estão, começaram pelo Poder do Agora, pelo carta, por Cartas de Cristo ou pelo Livro de Ouro de São Germain eu para cada vídeo eu ia pegando um trechinho daqui um trechinho dali para gente ter uma variação mas eu sinceramente de forma particular eu acabei terminando já o o poder do agora e assim pelos vídeos eu entendi que a gente sintetizou bem o que é e é essa prática da presença né? de estar aqui então agora a gente vai para o livro de ouro de São Germán e eu vou fazer as afirmações tá e como que a gente pode usar isso na nossa vida? Conforme o que a gente já falou até aqui. E identificou um padrão, usa. Usa essas afirmações, tá bom? Vai fazer toda a diferença. E quanto mais energia você colocar, mais você vai sentir. Eu já estou bem ancorada aqui e eu espero que vocês entrem também nessa frequência. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho... A verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Nossa, tá muito forte a energia. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus Criador feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus Criador interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora a toda hora, eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos e toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável, eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Criador, aguardando o momento de curar abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela, eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que governa este mundo. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus Criador. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus Criador, tornada visível em minhas mãos e para o meu uso. Eu sou não mais a criança em Messias, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir em minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência invoco. Eu sou a supremacia do homem onde quer que eu vá. Eu sou Deus criador em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso. Eu sou por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato conscientemente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno, e aí vocês dizem o nome. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesma, em torno da minha filha, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, dos meus primos, dos meus avós. De todo o planeta Terra, eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de todo o planeta Terra. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de todas as pessoas que estão passando fome, de todas as pessoas que estão em vício, de todas as pessoas que precisam se curar. Eu sou o cinto eletrônico protetor. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o eu sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro eu sou a visão perfeita enxergando através destes olhos eu sou a audição perfeita ouvindo através destes ouvidos eu sou a única presença que atua neste momento de grande conflito interno e externo neste planeta eu sou a única presença que age em meu mundo eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra e aí vocês podem especificar na sequência o que vocês perderam eu diria assim eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra a minha própria alma que estava perdida. Eu sou a iluminação deste quarto, ou casa, ou escritório, vocês escolhem. Eu sou a iluminação visível através deste corpo, neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida, incerteza de minha mente interior relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou o aqui, eu sou lá. Eu sou em toda parte, então eu sou serena ou oh Serena, em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais, eu sou agindo e suprindo instantaneamente e aqui você diz as suas necessidades, eu sou agindo e suprindo instantaneamente e dizer o que você precisa, eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisto, eu reconheço que eu sou, então entro no grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus criador não há espera porque hajo em nome do eu sou a somente um poder e energia para usarmos e isto vem da presença de Deus criador eu sou em nós o eu sou é a mente insondável de Deus criador que a tudo pode me revelar a presença eu sou é aquilo que desejo criar. A presença, eu sou, é o coração de Deus, Criador em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Parei no número 49. Nós vamos dar procedência no próximo vídeo. Mas eu não posso deixar de captar a presença do nosso amado São germão que aqui se encontra amada chore pode chorar eu sei eu sei eu sei meus grandes irmãos e irmãs o quanto tem sido pesaroso, mas gostaria de explicar o porquê tem sido desta forma e o quanto vocês podem mudar absolutamente tudo agora. era sem Saint Germain. Vou trazer uma metáfora para que vocês analisem comigo o fato. É como se você tivesse em seu DNA uma força do tamanho de uma capacidade de levantar como uma pena um caminhão de toneladas mas vocês não se lembram desta força não vocês agem na fração mínima de quem vocês são e então vocês até tentam levantar o caminhão mas antes mesmo de começar a tentar, vocês se dizem é impossível, não vai dar <risos> é muito tempo acreditando que não pode é muito tempo acreditando que vocês acabam é muito tempo usando a própria matemática tão longe da forma coerente universal. O mundo quântico está se fazendo ser visto aos poucos, não para todos, mas para aqueles que entendem que existe um outro lugar, que tudo é muito mais amplo do que vocês têm vivido até então. Mas como é que eu ativo esta força? Esta seria a grande pergunta. Ou uma pergunta descabida. Porque se eu sei que eu tenho, por que não uso? Se eu posso, por que não posso? Treino tantos anos Saint-Germain e nada, não consigo ver nada. É porque você ainda continua a acreditar que não pode, que não é verdade, que não existe a capacidade, que não existe a habilidade, que você não é um filho do Criador. Você não acredita, você mais acredita no um mais um são dois. E se eu te trouxer outras probabilidades? de que um mais dois não necessariamente um mais um não necessariamente precisa ser dois, que pode ser quatro que pode ser dez que pode passar por uma mudança panorâmica na visão quântica e te trouxer resultados não racionais mas vocês estão acostumados com um mais um e se estreitam neste lugar imaginem, é igual pegar um pássaro e colocar na menor gaiola que exista e não tão somente isto amarrar suas asas e prendê-las para trás para que o pássaro nunca se dê conta de que existem asas. Estes são vocês. Mas nós estamos entoando, como nunca, nesta experiência profunda de estar em regeneração, onde todos os seus corpos estão sendo eletrizados. Começamos com pequenas radiações e agora é o tempo inteiro. Está pesado? Então pare de sustentar que não há asas. Pare de sustentar uma personalidade que não é você. E a resposta vem para todos. nós nos divertimos quando as pessoas vêm perguntando sobre o próprio propósito do porquê ter nascido, a resposta é igual para todos, meus irmãos minhas irmãs você veio lembrar que o seu caminho é no amor você veio lembrar que você é um anjo, você veio lembrar que você é luz, você veio lembrar que tua palavra tua força é poderosa num ponto de construir planetas universos sistemas biológicos inclusive na criação de corpos ah, mas não é melhor acreditar que existe apenas um algo muito maior do que eu e eu vou levar tantas e tantas passagens para chegar até este lugar mas se eu sou de origem deste lugar, esta origem não está em mim? Muitos de vocês vêm perguntando, mas eu não vejo. Amados, vocês só enxergam daquilo que vocês querem. E o bloqueio, se você só olha para ele, também é uma via de percepção que nós não podemos fazer muito. Como muitos pedidos, quero me lembrar da projeção astral. Estamos fazendo muitos testes em vocês às noites, mas a maioria de vocês entra em pânico. E é perigoso o processo porque baixa demais a vibração e vocês acabam sendo lançados para outros lugares de densidade onde nós não podemos fazer nada, a não ser esperar com que você tenha consciência de acalmar os seus medos que ainda são sustentados por si para se elevar numa outra atmosfera. Você é o condutor da tua vida, nós não podemos conduzir vocês. Mas nós podemos apoiá-los, sugerir, dar ideias, caminhos. No amor. E assim que é. Então. Comecem. Já que gostam tanto de questionar. Amados, eu estou... Deixa eu pensar num número aqui. tá? Melhor não falar para não assustar. <risos> Ao menos alguns de vocês. Mais de 40 mil vezes falando. A mesma mensagem. E sempre. Sabendo que vai entrando. Pouco a pouco. E não é entrar. E esquecer. É entrar. E ser. De uma vez por todas. E quando eu falo firme é para vocês usarem a forma amorosa de um jeito firme. Porque toda a concentração do que você colocar será. Sempre foi assim. Então, internalizem. Precisa gritar para mostrar força. Neste momento, estou captando o estado da nossa irmã e ela está repleta de força na paz monádica onde, como se fosse numa sala, o máximo da versão dela, do eu superior se reúne aos nossos centros, mentais de intenção, e nós nos tornamos um, glorificando-a, por permitir que a energia seja transmitida, então, portanto, não se prendam as palavras do que fora dito, Transmitimos o que deveria ser transmitido para aqueles que estão prontos para ouvir e sentir. Sintam esta verdade e saiam de suas gaiolas de uma vez por todas, porque ninguém te colocou aí é criação tua, se é de aço ou de palha, não me importa. É você quem coloca a força neste lugar onde te prende. Todos vocês nasceram para voar em criações majestosas. Quando vão começar? É tanto amor, é tanto carinho. Por cada história que vocês criam, vocês criam e encontram uma saída. como são inteligentes. Sim. Eu vim chacoalhar a verdadeira inteligência que vocês têm. Porque está na hora. Silêncio. Deixe as frequências do que foi emitido reverberarem no seu código genético. Sempre à disposição da humanidade, eu sou o San germain com a minha amada Mestra Portia. vezes eu. Quando você começa a trabalhar muito em si, chega uma hora que não tem mais dor. Só que aí eu sinto a dor do mundo. É aquela rajada que vem assim: ser é um. Então a gente precisa só perceber essa chama transmutadora, quando você sentir que vem tudo bem chorar, que nem hoje tô tentando ver se eu consigo falar teve uma uma moça uma querida, linda tava penteando o cabelo da Alice na, no vestiário da academia aí ela, nossa, mas você não quer usar eu vi que veio uma dor assim ela tava dando um exemplo de um outro pente e a dor entrou assim, eu falei, nossa, caramba, uau, e eu vi a energia vindo assim, eu falei, caramba, ela sofreu muito com essa coisa do pente, aí na sequência ela olhou pra mim, A é, minha mãe foi uma bruxa, ela me machucava muito pra pentear meu cabelo, ela não tinha paciência, então, tanto que hoje eu não deixo ninguém mexendo no meu cabelo. Eu falei, ah, eu percebi. E aí na hora eu comecei a transmutar. Mas eu vejo as pessoas não percebendo isso. E não olhando com ternura. Que às vezes o outro lança um, um sofrimento traumático que tá ali. Que às vezes não tem correlação com você. E isso é compaixão. isso é amor. Principalmente para quem tá trabalhando muito no autoconhecimento profundo. Porque chega mesmo uma hora que você você escolhe estar nessa paz é, e eu sei que muitos de vocês vão chegar nesse lugar porque ele é possível um beijo esforcei aqui para terminar e nos próximos eu gravo o resto dos decretos tá desculpas engasgadinhas mas é que é tudo no improviso